Fala pessoal tudo bem sucedido? Aqui é o Plays. Quase recentemente, postei um vídeo sobre os vídeos ruins. Mas quando eu postei apareceu mais jogos ruins. Eu queria colocar o um jogo a mais para completar o vídeo. Enfim naquele vídeo eu coloquei essa voz que você está ouvindo e ele foi bem aceito contendo com mais de 40 visitas. E hoje estou usando essa voz para falar, a incrível evolução do YouTube. Chad Hurley, Steve Shen, Jawey e Karim, trabalhavam juntos no PicPay, mas saíram ricos. Quando o eBay comprou o sistema de pagamentos, Chad era designer de Indiana, e Shen e Karim eram programadores formados em Illinois. Ambos estavam discutindo em uma festa, de como iriam criar um sistema de postar vídeos. Porque nesses tempos as pessoas postavam vídeos no e-mail. Mas o e-mail não aguentava vídeos com megabytes grandes. Então foi aí que criaram o YouTube. Chad virou o show do site. Shen virou o chefe de programação, e Karim dedicou sua vida aos estudos, virando um acionista. Mas e a primeira versão? E o primeiro vídeo? A primeira versão do Youtube parecia igualzinho assim. O primeiro vídeo se chama Tizu e se tratava do Shen visitando um zoológico. Atrás dele havia uma família de elefantes cujo ele menciona no vídeo. Ok, nós estamos bem aqui em frente dos elefantes. E o mais legal disso tudo, é que eles têm troncos... Muito, muito, muito longos. Mesmo. Isso é errado. Isso é tudo que eu tenho pra dizer. Depois disso, só veio o sucesso. Quando o YouTube foi muito popular, a Nike foi a primeira empresa a patrocinar o YouTube. O vídeo é o que ela postou. Foi do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Aquele que foi pra pisfim. É apenas o Ronaldinho vestindo o seu tênis. Apenas olha e veja. What? Depois de algum tempo, eles estavam fazendo muito sucesso. Sabe aquele sistema de likes e dislikes que está sendo removido? Então, naquele tempo isso não existia direito. Naquele tempo eles avaliavam os vídeos com estrelas. Mas isso meio que não funcionava. Porque você tinha que avaliar depois de clicar no vídeo. E os usuários sempre colocavam cinco estrelas ou uma. Esse sistema até apareceu nos Simpsons. O primeiro escritório deles foi em Salma Oteu na Califórnia. Que ficava em cima de uma pizzaria de comidas japonesas. Eles não tinham dinheiro. Ou seja, o cenário do estúdio era apenas uma cortina branca. E estantes que ficavam na parede. Além do mais ele não tinha um certo objetivo. Era apenas postar o vídeo e pronto. Não tinha nada de youtuber, gamer. Monetização ou desmonetização, era YouTube e pronto, você fazia porque queria, não por dinheiro, enfim, eles estavam passando por dificuldades financeiras, porque eles gastaram tudo com os servidores e etc, mas no final eles ganharam uma graninha, quer dizer, uma granona. Porque chamaram a atenção de várias empresas de marketing, por causa do seu hype, como o Google, ele comprou o YouTube por 1,6 bilhões de dólares em 2006 que convertido em reais brasileiros, são quase 10 milhões de reais, uma boa proposta não é mesmo. Logo depois a revista Time, lançou uma revista contando como você, sim você mesmo, mudou a história do Youtube. E depois no ano de 2007, foi criado o Youtube para o português Brasil, mas não apenas no nosso país, mas sim em outros países e continentes, foi um dia bem bacana para a pessoa do outro lado do mundo, fazer um vídeo sem ter dificuldades nenhuma. E também naquele dia surgiu um awadir que se você fazer um vídeo bom, você vencia. Me parece uma bela proposta. E a rede de televisão americana, CNN, usou o YouTube para debates políticos. Por perguntas que foram feitos por usuários do YouTube. Logo depois, eles estavam ganhando com o site. Surgindo três projetos. Content ID, que é tipo um projeto para evitar direitos autorais. Projeto exibição de anúncios. E projeto de programa de convidados. As pessoas procuravam emprego para se tornarem criadores de conteúdo. E aí criaram-se os primeiros YouTube's. Esse termo ainda não existia na época. Em 2008 surgiu os vídeos em 480p. Uma qualidade bem máxima na sua época. Mas o HD foi lançado no ano seguinte. Depois foi lançado o sistema de voz. Bem conhecido na época. Logo depois o YouTube já tinha um bilhão de views por cada vídeo. Eu queria que meus vídeos tivessem esses tantos de views. Enfim. No ano seguinte, sabe aquele sistema de estrelas que eu disse em minutos atrás? Então, o sistema foi finalmente substituído por likes e deslikes. No ano seguinte, o iraniano Kala Samanta, ficou no cargo de CEO do YouTube, e nesse ano, o YouTube já tinha sido moda, atrás de Google e Facebook, e os vídeos em live surgiram em 2011. Nesse mesmo ano, os árabes tinham fazido um protesto pela censura do governo, usando o YouTube para gravar o protesto. Em 2012 o design já tinha sido mudado para um concor meio preta. E depois dessa polêmica toda, surgiu aquele famoso clipe do, Gang Style. Logo depois disso, surgiu um algoritmo que, tipo, o importante não era só assistir o vídeo pela metade, e sim, inteiro, fazendo assim vários canais de temas diferentes crescerem no YouTube. E aí eles trabalharam para que o algoritmo, não desagradasse eles. Depois disso, surgiu os vídeos de 60 frames por segundo. E logo em seguida os de 360, o YouTube tentou arrecadar verbas, e criar séries originais. Em 2014 surgiu uma nova CEO, Susan antes que ela foi a mais importante pela criação do do Google, por causa da garagem dela. Como assim? Você me pergunta, isso será de tema para o próximo vídeo, e que fim levaram os três criadores? Shed investiu em um editor de Deus chamado Vimeo, Shen também, e Karim fez também. Agora pense bem. Se não fosse aquela festa, você nunca teria assistido meu canal e compartilhado meu vídeo. Enfim, esse foi o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Até mais e te vejo por aí. O senhor a dizer sobre essas acusações? É o seguinte, eu tô saindo aqui e esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? É, e não teve jeito, eu xinguei mesmo, mandei ele sair de perto de mim, foi só isso. Não, o senhor é preconceituoso? Não, não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor, essa cor me irrita, é diferente da minha, essa cor me irrita profundamente. E a vítima, se sente ofendido com isso?